Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos no Matemática para Passar para interagir com vocês. Né? Semanalmente publicamos né, várias questões, vários desafios nas nossas redes sociais para interagir com vocês, para você tentar resolver. E a correção ela sempre acontece no dia seguinte. Né? Então, para você participar é muito simples. Né? É, siga-nos, né? melhor dizendo siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro da nossa programação e poder participar do Quiz MPP, legal? e também participar das aulas né? aqui no canal enfim, ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Matemática para Passar e hoje, para quem ficar até o final, eu tenho uma surpresa, você conhece a Semana da Matemática? Você conhece? então, se você não conhece Fica até o final, que eu tenho uma surpresa muito agradável para você. Agora, é de verdade. Vamos lá, vamos à correção do quiz. Está aqui, ó Negações nunca foi tão fácil. Então, vamos lá. Para cima deles, um pouquinho gripado, mas vou cumprir a missão. Vamos lá, agora está valendo. Primeira coisa que o aluno tem que fazer no exercício é interpretar. Você não é mais aquele aluno agoniado, né? Que tenta interpretar e resolver ao mesmo tempo, né? É uma etapa, são etapas, é um processo Primeiro você interpreta, depois você resolve Então já fique com isso na sua cabeça, tá? Interpretar, resolver Para interpretar, nós utilizamos uma técnica né? Nós utilizamos a primeira técnica do método MPP que é o método dos 50, ou método das marcações. E como é que funciona essa técnica, Marcão? Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. É isso mesmo, sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Ó. A negação da afirmação condicional. Se estiver chovendo, então eu levo o guarda-chuva. É. Então, vamos lá, cara. Interpretando aqui a questão, ficou muito claro para gente que é uma questão sobre negação. É uma questão sobre negação. Negação de quem, Marcão? Negação do C, então. A setinha representa o C, então. Então, cara, eu já sei aqui né, o assunto e já sei o que o problema está pedindo. O assunto é negação, mas negação de quem? Negação do sim. então. Legal. Primeira etapa cumprida. Já analisei, já interpretei a questão. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Então, através da técnica R, no nosso curso, você vai aprender a forma correta de resolver a negação do centão. Qual é o bizu, qual é o macete que eu devo utilizar para negar o centão? O que, é que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Cara, não tem como. Ó, estudar, revisar e exercitar. Imagina, vários exercícios, você revisando, você estudando, Acaba entrando na tua mente. Então, qual é o macete que eu tenho que utilizar para negar o C, então? Pô, Marcão, é o mané. É o mané. O que, que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, para negar o C, então, tio Marcos, eu tenho que botar o mané para jogar. É isso aí. Então, como é que a gente bota o mané para jogar? Primeira coisa, corta o C, então... Né? Troca o C, então, melhor dizendo, pelo E. E depois, bota o mané para jogar. Mantenha a primeira, nega a segunda. Como é que ficaria negando a segunda? Eu levo o guarda-chuva, vai ficar eu não levo o guarda-chuva. Então, fazendo aqui a leitura, como ficaria a negação dessa afirmação. Vamos lá. Está chovendo e eu não levo o guarda-chuva. Olhando aqui as opções, qual seria o gabarito? Letra E. Não é isso? Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, com o método MPP, a história é diferente. Se você quer aprender vários conteúdos, né, com vários macetes iguais a esse, né, que funcionam sempre, eu quero te fazer um convite, ó, de graça, ó, é isso aí, do dia 5, preste atenção, ó, do dia 5 ao dia 12 de dezembro, nós vamos fazer, né, a semana da matemática com o método MPP, onde você vai aprender a interpretar e resolver qualquer questão para passar no concurso são sete aulas online gratuitas para você para participar é só você clicar no link né e fazer a sua inscrição já tá rolando né a primeira aula já tá no ar a segunda aula será hoje à noite né e você como sempre é o nosso convidado então para você não perder nada da semana vai lá clica no link ó, tá aqui na descrição tá aqui no bate-papo, se você está vendo depois, aqui na descrição tem o um link. porque São sete aulas. Domingo, nós retiramos todas as aulas do ar. Legal? Então, para você não perder, para você não perder nada, vá lá, faça sua inscrição e participe ativamente da semana. Legal? E assista a primeira aula, que já está no ar, e coloque lá o que você achou da primeira aula. Beleza? Então, é isso aí. Se você quiser trocar uma ideia comigo, vá lá no meu Instagram, né? troco o likes e sigo de volta, vai lá, é um prazer. né? Tô querendo seguidores. Renato tá puxando minha orelha. Pô, Marcão, tem que estar tá na, na rede social. Então vai lá que a gente bate um papo e tá tudo certo. Beleza? Insista, persista e não desista. Ó, matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.